O bretão dele é tá um nem o Porto Ah, não faz, né? Mas é gostoso ver lá atrás, né? Não faz, porque o motor dela geralmente é, é acima de 2,5, 2,8, 3,0, né, Caí? Só que o problema é que tem dó de visada, então o motor dela não foi maciado 100%, não. Ah, entendi. Mas se pegar uma zero e maciar ela mesmo. Não, virou um avião. Você tá louco. Virou um avião. né? <risos> claro, oi, tudo Em nome de Saí, sim. Jesus. É Deus quiser, Deus quiser, em nome de Jesus. Ó, se fundiu na outra. Ah, aí esse roxo. É, meu, eu tô pensando em comprar aquela roxa. É então. Rapaz, fica aí, moço. Que isso se lendeu? Pra mim entrar é na, tá na frente, frente também, mas não entrou não. Sabe dizer aí o oi? Era na cachoeira que tem a coisa que tá entrando ali, ó. Dá um jeito, lá. Vamos que tem a toca. Olha aí, aí? Olha lá, ó. olha as pedras lá. Estou vendo lá. O quase embaixo eu... Uma, Dani, lá embaixo, ó Aí, pesqueiro Tô vendo, rapaz, olha só Eu com meu pai sempre, sempre nós vem pescar aqui Aqui que o Drianinho vai pescar, vai? Sim, lá Aqui que o Drianinho vai, aqui. vai. Aqui, vem vem pescar Pedir com turminha lá Aí ah. é Pega Pega Pega, tem que pagar para pescar Mas não tem peixe Ué, mas então que graça tem? Vai, vai dar vai banho em ó Pagar para dar roupa. banho em é. minhoca Eles é. pegarem E Fizeram o pesqueiro e não deu é. certo, aí ganhou a mão, entendeu? Ah. Então alguns virem pescar, eles cobram 20 reais, só pra... Só pra ficar aí na beira? Só pra ficar aí Olha lá, olha lá, não é nem a maca ah, Tem uma joaquinha sarsa aí que ela tá arrancando Ah, mas a joaquinha sarsa tá muito trabalho demais A Sandra veio firminha lá, né gente Vai, eu não, falei não, que não. ficou bonitinho o casalzinho ó. <risos> ah, que gracinha Ai Yasmin, fica com o cara Deixa mais um a gente Veja, tem que ser grudado Você também eu quero bem solto. Vai? Você, você, você, você, você, você vai andando comigo, também você vai bem solto. Caíque? Eu, vou... eu não gosto de garuba, não. Não? <risos> a gente tá... não A gente tá acostumado a pilotar, não gosta de ninguém. 2x0 do <risos> <risos> <risos> Olha é lá é a pedra, olha lá a pedra da economia, nós subimos lá, ó É, rapaz, ó, mas é a arca, é a arca mesmo, é É alta é é Fica lá esperando ah, A rua é Verdade eu eu Olha, tá vendo? O Prey que também gosta de uma moto, mas o Josué já não gosta não, não Então, pra quem será que o Kaique puxou e gosta de uma moto? Eu não gosto a buzina pesca desse lado aí, ó. É. É, né? Eu não conheci não, velho. Pedra bonita lá, ó. Tá pura? Você falou naquela ponta tá lá, né? Tô vendo. Bonita. Quem? Meu pai também tá... anda nessa ponta. Aquela ali não é não é aquela que nós fomos, meu pai? Não, é né? foi pra lá. Tá lá atrás, lá. Nossa, aquela ali é outra já. Você cai árvore, caminha, a turma não pode cortar Então, rapaz, é, é brincadeira. brincadeira Pelo que vocês falam, eu nem estou interessado O quê, filho? Pelo que vocês falam, eu nem estou interessado Está ah, assim Está bom, ele não está interessado É porque é assunto de mulher, né? Imagina subir isso aqui na chuva, José? É. traçado mesmo. É, você não se, se não for traçado, não é vai não, dá pra você ver que ali é um lugar. Olha é oh, tá a bênção que eu tava aí, oh, Rica aí. Ó, tá voando. A que aguinha a bonita, você viu ali, rapaz? Oh. Não É o um batente, né? batente que tem Não é batente, não É um... Chama guarda-pó Olha lá a boiada Olha, olha né? as pedras Olha as pedras, que bonita ó. Olha <risos> tem um <as> <risos> <risos> Aquele garrinho seco lá em cima tá de um chão Tem é é nego pescando vai. aí, será não? É não? A lá tá puxa o parque tá pescando, o bar olhando boi de lado certo, né? Sei lá. Ou, ou pescando, né? Ou pescando. Porque ah, ali dá para passar um rio ali, né? Ah, pelo jeito que eu tô vendo. Você pode andar oh, é você assim? tá com a ele se quiser Tá perto agora? É ali? Hum? A Obrigado, senhorita Aê, senhorinha da porteira A menina da porteira Essa eu lembrei É aí que tá a bichinha, né? É aí que tá a bichinha debaixo ali, né? Não tem? Olha Não segurar assim. ai, ai Seguro. Ou ele, a Matadela tem netinha também. Não sabia. Tem netinha. Olha esse pijaku. Pijacua. Olha a boiada. Ué, tem gente aí, ó. O homem, o homem tá aí, rapaz. Tem ué, cara é ué, mas olha é essa aqui que eu trouxe minha cachorra uma vez. É aqui, eu deixei meu cachorro aqui dentro. Cachorro. Não foi? É, eu acho que foi isso. Assim. Você é o dono? É o dono. É o Chico. Chico amado, xodó? Será que eu de essa casa do ele casa não aí não? Moro, moro. Dentro da casa? Não. Ai... Mas então não é, velho oh, Ô, amor, é aqui o pai, lembro que eu lembro eu tô seu cachorro, aí. Foi que esquina? Aham uhum. Vamos lá, é, então? É Se nós descer, tá? Foi. É. Só tomar um tiro, nós já vi <risos> Tô brincando, madalena. Uhum, uhum, é brincadeira. Uhum, uhum, pô. <risos> uhum, <risos> eu vou tá é eu com a bosta. Você Tá bom? Nossa, é bom. então. Tem ser muito prego. Uhum. Ah, certeza. Acho que eu vou é sentar. Tá dentro da... da... da... da... da... da... da... E é nosso. Tem aquela maleta ali, ó. que eu tenho aqui pra fumar. Que Ali, levou? eu vi. Não Mas você não dá ajuda, o Zé não o Zé contou irmão. pra nós, viu? Nós não estamos sabendo dessa. Não falou? Não. Por sim. isso que ficou quietinho. Ficou quietinho a hora que nós enviamos né? pra cá pra comprar ouro. Zé? É. É. É. Ah, mas isso aí, é difícil. O Zé veio aqui, né? Ah, o Chiquinho tá falando que com é... ele. O Ciro é, é é, é ah, é, tá no só, coitado, de cavalo. Não dá, é, não dá é, pra fazer é, nada com é, o Chiquinho, não. Tá muito ótimo. Mas eu acho, né? Se você for achar esse negócio, tá mais retirado. Não, eu falei. Eu também não acho de. Retirado e de roda fazendo. É. Também não é acho. Se um, um dia eu fosse guardar alguma coisa, eu guardaria aqui não. É. Guardaria no lugar. É, complicado fazer. No, mas, bem, no, bem, no bem. pé de uma árvore. Assim, geralmente ó. eles pegam uma pedra um, grande, faz, um, um, uma de mara, é, é. faz uma. Uma árvore sabenária, marca um ponto naquela pedra, é. pega uma árvore mais hum. próxima. É que eles saben que não tem muito isso. É, tem tudo, é. vai achar. Vai achar muito. Hein? Nossa, ainda mais no, no, no ano que tem essa fazenda mais de 150, não, vai ter muita coisa caída por aí. Não. acho que é. é... Não, onde era salão de baile para poder já ir lá? Visorinho, é, é, é, mosquitinho. Um ah, Você sabe que já salão de baile, caiu muita aliança, brinco. É, brinco. Igual de igreja brinco. também, acha muita coisinha. Antigamente tinha, né? Muitas coisas, de baile, essas coisas. a terra. É no chão, Adela. O chão. É dentro, Adela. Marana, a gente está lá dentro, dela, A gente está fazendo aqui, aqui. Não é não, a gente parou. Parou aí? Não, não tem aí. Ah, vem, vem aqui, vem aqui. Peraí, peraí. Onde Achando, Achamos uma chave preguinha. Eu dava um desgosto na chave preguinha. Aí, aí, ele vai cavar. Não, não, não, não, leão. não vai. Baixa Passa um aqui. Ali. Pode ser que por aqui tem. Vai estar para a bola. Peraí. Aí, ó. Vai, virar, vai. vai aqui aqui também. Também. Cadê a coisa que eu peguei? Tá lá no carro. Pega ah, é um lá pra mim, Asmin. Abre ah, lá. Um ah, abre é. lá uma tampa de. Uma tampa de balde. Aqui, é. dentro? É. Bom, se achar uma coisa muito preciosa, Força. o dono da fazenda tá Cuidado aqui. Cuidado que as não, a porta que leva junto. Fala assim, é, é meu, né? É, é. é meu. Vê você acha atrás dessas bolsas aí? Uma coisa branca, uma tampa de balde. Não sou, uma... É, é essa que daí quer, mesmo. Pode deixar aberto. Cícero. Cícero. Tá por aqui, agora que... Depende do de que foi, que caiu, pronto. Não é, é uma, uma pedrinha de olho é muito pequena né? será que está aqui? é com a sua né? não é aqui o é não é? não, meu sapato também me pega esse negócio que pega assim tem que arrumar uma bota para vocês aquela hora estava é. é. na bomba, já perdi o diamante pode ir embora agora olha o teu pai ali ó o pai hã? É o Pura pai, pai é assim, o né? toma, toma, toma, toma água, Também quero, tô com sede. Isso, isso, isso, isso, o, o De Olha que bonito aquele cavalo. De repente, tem alguma bonito, coisa Ah, mas deve muito Oi, oi. Preto, lá de a que lá em. Oi, oi, É, ó, ó, ó. é, é. Tá. Onde para nós achar um bip desse demorou? Aqui, é que é agora de ali. jogar lá. Dei pra cá. Aqui, rodo, rodo, rodo, rodo, chadão. Mas, também, vezes, não chadão. Mais um Tá bem? É, bastante, é, é bastante. É bastante. É, é cada é, que, dar, <risos> é um preguiço também. <risos> mas vou falar pra você a verdade. Não, foi. É um desgosto que você cavou. Cavou que já ajudou pra ele. Ele é. Uma lata. Ah, uhum. Cavou como não? Ah, é moaião. Tá. Eu é tô meio doce. É Nossa, não precisa nem um bolinho de água pra mim. Que maldade. É, é muito. porque mais ruim também já. Fecha a cova. Fecha a cova. Enterra aí. Fecha. Desenterrou, agora enterra a cova. Fecha a cova. Dois. É uhum. uma. Uma. Uma retrocavadeira. Como é que é? Retrocavadeira? Retrocavadeira. Gente, nós estamos aqui numa casa. Segundo o dono que está ali embaixo. Essa casa tem 180 anos. Foi do avô dele. Passou para o pai, logicamente. Depois passou para ele. Pra ele e pra família dele. A Yasmin tá ali, ó. Mãe. O que, o que, o que Aqui provavelmente era a horta, né? Hum. Ainda tem algumas coisinhas, é ó. Baseira. Tem ali uma... É couve aquilo ali? Tá é. com Tá com sede. Tem uma parreirinha, né? Tem um pé de, não sei se é conde que tem lá ou é. Ó. Tem um pé de goiaba aqui, ó. A chuchu tá perdendo, gente, aqui, ó. Tá caindo, o bicho tá comendo aqui, ó. Ó. O bicho tá comendo. Que é um pé de jabuticaba bem bem velho mesmo bem velho e aqui tem um pé de goiaba que eu já vou pegar uma goiaba aqui opa isso aqui tá estragada ó oh, se o passarinho comeu é porque ela tá boa e deve estar tá doce já minha boca já encheu d'água se o passarinho comeu, é porque tá boa essa é mais gostosa ainda. E ela tava tudo assim. O que tá fazendo, sandrinho? Colhendo fermentinho. Mandei a lixa. Olha o que sabor que elas estão fazendo ali. Delícia. Ah, Menos goiaba. Meu Deus. Apanhando as goiabinhas. A Sandra tá ali. Colhendo umas plantinhas, colhendo umas plantinhas ali, ó. Ela já Tem colheu. um né? É. é tá hum. hum? Pessoal, vou mostrar para vocês aqui, ó. Tem gente que não sabe pra que serve isso, ó. Deixa eu ver se tô se vendo. Quer que você venha aqui? Eu já usei muito isso. Mas eu fico com o rosto não só, eu não enxergo. Vou mostrar para vocês isso aqui, ó. Tem gente que não sabe o que é. Mas isso aqui é um, uma peça, eu não, não imagino quantos anos que ela tem. Nova, com certeza não é, tá vendo aqui, né? De pedi escovar, dá mim? De escovar, ó, pelo de cavalo. A crina do cavalo. A crina, o pelo do cavalo. Coloca na mão assim, ó. Aí você é. vai e você escova. Deixa bem. E, não era só para isso, não, viu, que era usado. Eu conheço só para isso. Só para isso? Na, é. Então, o meu pai, ele dava pra gente rapar milho e vassoura. Ah, a gente rapava milho e vassoura já também. É o jeitinho coisa. brasileiro, né? Já é. adaptou isso pra outra coisa. <risos> né? Mas isso aqui foi desenhado. É. Pra... É de pentear a crina do cavalo. É. Tá vendo? Será hum? que ele seu... dá pra mim? Acho que sim, ué. Tem que tava. É, já falei da casa. A casa tem 180 anos, aproximadamente. Ah, minha irmã. tem que filmar lá de baixo. Sim, ele não, ele não tem que sair não. Aqui a área da casa. a casa, Nossa, aqueles ó, é área da casa. Hum, hum. Com certeza a família foi muito feliz aqui, né? Ah, tiveram imaginei, bons velho. momentos aqui olhando para aquela pra Ó. Aquela paisagem maravilhosa aqui ó Vai que ela pegar a filmadora eu vou pegar depois pra mostrar tem um pé de bolo do gigante cícero você viu ali ó não vi olha aí ó agora eu vi ó mostra hum. como foi feita essa escada agora. de pedra né de pedra de pedra mesmo e muito bem feita viu muito Mas é pedra lavrada Pedro, ou pedra... Pedra mesmo, não, eles fizeram a pedra e deram um trato nela, né? Deram um trato nela. Foi lavrada. Foi. E olha que lugar bonito lá, ó. Olha que lugar lindo lá. Eu vou pegar outra filmadora depois e vou mostrar pra vocês. Aqui, por certo, era o pomar. Dá a entender que né? sim, né? Aqui o, o fundo de casa. Aqui, Como é que tem o vestuinho? É bonito? É linda. Tem umas laranjas. É é muito bonita mesmo. Casa centenária. O que, que ali, Olha lá, ó. Um Hã? pé de, de giló. Ai, que tanto! Tomate de árvore, né? Tomatinho de árvore. Que bonitinho. É. Ah, tá. Mostra a escadinha de pedra. Olha que legal. É. Eu né? mostrei. Olha eu descendo, ó. É. Bem, deixa eu mostrar aqui uma coisa. Dá aqui, licença. Né? Dá licença aqui. Um tinho, freiradinho ali os pés de laranja, né? É. Gente, aqui é o seguinte, ó. Dá para vocês verem que aqui foi feito tudo manual, ó. Que não teve trabalho de máquina, não. Foi feito tudo na mão, lavrado certinho, Para colocar essa, como assim dizer essa grada de madeira. Tá vendo aqui, ó? Que a madeira tá sendo tá sendo colocada ali dentro, ó. ó dá para dá pra ver aqui, ó, que você vê certinho. Olha o capricho de quem fez aqui. E olha o tijolo, gente. Olha o tijolo. É lógico que porque os anos passaram, né? Tá na cara. Não tem aconteceu isso aqui, ó. Não, tem ó. Cimento, não, não tem cimento né? a casa não. Dá para ver que essa madeira aqui suportou todos esses anos e tá aí ainda, firme. Ó. A parte de dentro. A parte de fora já apodreceu tudo, infelizmente. E ainda bateram um reboco aqui, gente. Eu não sei como eles conseguiram fazer isso. Eu não sei como eles conseguiram fazer isso, mas bateram um reboco aqui, ó. Ó, tá vendo? Ó, tudo reboco. É, ah, acabei de ver. Prego. Pregaram aqui, né? Dá pra vocês verem aqui, ó. Pregaram o prego aqui. E acho que bateu bastante prego. Foi onde que segurou a, a, o barro na madeira. Entendeu? E olha os tijolos como que eram feitos, ó. E uma casa pra ter essa idade. Logicamente, tá ali, logicamente tá né? Na Hã? Um. Certo? Um Oi? Tá com a porta que tá, eu mãe? Então. Oi. Antigamente fazia isso, um hein? Uhum. É, essas portas antigamente eram assim mesmo. homem Eu falei pra ele já ficar bem à vontade, mas vem é na cor de Olha só a altura, gente, desse portal aqui, ó Olha a altura desse portal é. E ainda colocou um ladrilho lá pra, um ladrilho pra embelezar né? O que eu tava falando pra vocês ali é isso aqui, ó Foi feito tudo no formão Ó, tudo no formão E aí a madeira, a tábua atravessa, né? Sair do outro lado. Olha o capricho, ó. Sim. Vai fazer o um portãozinho. Assim, ah, a madeira. Ó, madeira mostrando aqui, eu ó. Pegaram a, a madeira e sextavaram ela aqui, ó. Deixa eu puxar pra cá pra vocês terem uma noção melhor. Aqui está mais claro, deixa eu ver aqui. Ó. Fizeram seis lados nela. Eu Até lá em cima. Promete. Uhum. Seis, sete, oito lados. Oitavado. Oitavado? Um, dois, três, quatro. É trabalho. Hum. Ali colocaram, fizeram um, um, um. Como é que posso falar? Madeline? Um embelezamento, né? Tem até um ferro ali. Ah, é, tá bem, é, é Muito, muito, muito bonito Aí a minha foi lá no tomatinho, não, mal de erva. É, será? É, é é aí? Embaixo, hum, tem um mundo de tomate. Hein? Quer pegar aqui, velho? Né? Eu não tô conformado. Então, pode ser que aí é embaixo tenha. Nós estamos passando aqui com a autorização do proprietário. O detector está mostrando muita coisa embaixo. Ah, mas não podemos nem pensar em tocar nesse ladrinho. Hein? Olha como é lindo. Aqui eles fizeram uma jardineira. Uma jardineirinha de madeira. Você acha que tem aí embaixo aqui? É isso. Olha que beleza. Bem caprichadinho jardineirinha. É e o lugar aqui. aqui teve muitas... Ah, sim Olha, amor um pedinho aqui pra me deter Muito bonito, lugar. Verdade É, é tão bonzinho, a manzinha dele É, Pode que Que bondade que é Eu acho lindo as janelas, né? As janelas são as coisas olha Quantos anos deve ter um pé de rosa desse, bem? Grande Né? E hoje... Os pais já foram. É, desse tipo de janela que tinha na minha casa. Assim. É? Quando você fala na sua casa. Lá, na escola morava. Na... Era de erguer assim. Porque ah, também... era de erguer também? É, tinha essa borboletinha aqui que a gente erguia. Põe a armaela embaixo, tá vendo? Tô tá segura só em uma. É, tá segurando só nessa aqui, ó. É, às vezes nós desci as duas pra baixo. Olha. as duas pra baixo. E abria a de dentro, sabe? Uhum. Pra entrar. E às vezes a gente queria trocar roupa e. e se deixasse assim, dava pra ver. Então a gente descia as duas pra baixo e trocava roupa, lá, assim, normal, com, com ar entrando na parte de cima. E depois você né? É. Mas era um janelão também, que eu vou dizer. Hein? Ah, olha a diferença desse portão aqui já, tá vendo? Esse portão já é o portão mais fácil de fazer, porque já não tem mais as cavas que foram feitas nesse daqui. Aqui tem as cavas aqui embaixo, isso não. Esse é feito pregado tábua sobre tábua, né? E não como esse aqui que eu vou mostrar para vocês, que eu já mostrei ali atrás. Não como esse. Que as tábuas aqui, as ripas entram dentro... Do trabalho que eles fizeram. E foi um trabalho que demorou muito tempo, tá vendo? É pra vocês entenderem melhor agora, eu gravando esse pedacinho aqui. Ó. Onde é que você achou, Sandra? Onde que você achou a muda de rejibre? Isso aqui acho que é fumo, não é? É, fumo. Oi, eu Oi, acharam? Esse é olha, também hum, Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha Olha olha Olha você Vai conseguir arrancar? Pega uma você é a machadinha ali. uma para mim? Isso daí é gengibre. gengibre. gengibre. gengibre. Tô precisando de gengibre lá em casa fazer chá. Que beleza, né? É. Ah. Professor também. Não tem jeito, é com ferrei. Vai ficar sendo bem. Ah, Outro modelo, ó. Hum, hum, diferente, né? Hum. Esse daqui eu vou levar pra sanear, ó. Eu vou samear dessa daqui e dessa daqui, ó. Oi. Então. Dentro não, não da Pode vir na terça-feira que ele deixa. Bem da casa? Tudo. <risos> não, não, é porque vai mexer com um cavalo agora. Um oh, então, não Nós então estamos empatando ele, não? Vamos? Não, eu, nós eu já fomos lá para ele que pode ir e a gente volta na terça. Mas ele está fazendo o quadro dela, agora as horas dele para que eu vim lá. Não, mas não vai querer sair com então, mais aqui. Quatro, lá pato Eu vou conseguir arrancar, meu Deus. Acharam uma faquinha de água de chama. <risos> Nossa, que gengibre difícil. É, achava essa daqui, ó. Hã? Hum? É uma faquinha caseira. Não é antiga não, mas é, é caseirinha, de ó. Dentro. Né? Uhum. O Ariel desenterrou. Ah, lá vai cair. Eu ia lá na casa da minha sogra buscar, mas aí o Adélio quis ir lá. Se quebrar esse negócio aí, tá é bom. É, Quer levar pra plantar? Hã? É? que você não esse daqui dá para mim Esse daqui é o meu animal, né? O amor daquele né? Era ticum, né? Ficou chorando aqui, Ben. Gengibre. Hum? É. Olha, pessoal. Mostra lá, Ben. Você tá comendo. Prático? Não, mas agora você fala o que, que, que é isso aí. Gengibre. É Tem gente que não conhece, Ben. Mostra, Ben. Gengibre. É de gengibre. É pra fazer chá. Olha aqui, Aqui ele parece com. Não, não. Aquele. Colocar na comida lá, aquele vermelhinho, aquele amarelinho? Essa era tipo... É o é, pare... a... a raiz aqui parece um açafrão, mas a não safrão. é? E a folha parece de bambu, bambuzinho da florzinha também. Ali ó, ó. Ah, legal, nunca tinha visto. Não ainda, é delicada a florzinha. Não, porque... Parece uma orquídea, né? tão tá, olha que linda, Cícero. Cícero, Cícero, Cícero, vem ver a flor, a flor? parece uma orquídea. É mas deve ser da família, não é não? Olha, que legal! Ah, gente do que céu! Que delicadeza! Meu Deus, que coisa mais linda! Gente, isso aqui é uma orquídea! É. Né? É. Ó, Eu não tinha percebido não! É, não. tem mais lá, né? Só que tem mais, cor. Ah, que... vai dar certo. Tem, tem lá, tem! Aqui estou vendo, olha! Mostra aqui, Cícero, mostra! Ó. Mas não dá para mostrar! Não saiu ainda! Ah. Ó, Tá vendo? Não tem vai, a flor em si. vai produzir. vai produzir a florzinha. É. Do lado de dentro tem mais. Tem mais uma aqui pro outro lado. Olha lá. É, ali também Ele passou tem pra uma. lá, né? Abaixa aí. Tá? E acha o outro grandão. Bonitão mesmo. Como passarinho com isso, É galinha? Galinha. É, é galinha. É. É. Gostou então, Sandra? Oh. É, eu acho que tem sim. Então Você depois... é uma maravilha. Vai tem fazer um chazinho então. Dor sim. de garganta. É. Ela o cheirinho bom, né? Que bom ficou com dor de garganta. Comeu um pedacinho Esse de chocolate. Tira baixo. e queda, né? Vou melhorar é muito lindo. É tira e queda. Vamos lá, então. Bom.